Tudo mudou, tudo dá errado então E onde está você pra me apoiar? Você me deixou sozinha e triste em vão Mas agora eu sei que a culpa é minha Por acreditar em você to fight. Thank <music>